A primeira aula, que é uma que a gente pode chamar de aula conceitual, né? É aquela aula sobre o início do, do que, que eu preciso compreender para dar o um pé direito na disciplina, né? A primeira, meio de cara, né? Que você fica imaginando o que, que eu vou aprender numa disciplina a respeito sobre neurociências aplicada à educação, né? eu preciso tentar reconhecer o funcionamento do sistema nervoso central. Né? Então, eu preciso tentar entender qual que é a sua origem, né? Quais são os passos evolutivos, né? Que chegam a transformar, né? Pequenas células em um órgão extremamente importante como um sistema nervoso, é, é, é, eu acredito que todas vocês, né, todos vocês que estão aqui, vocês buscam tentar entender o que, que é o sistema nervoso, né, principalmente o, o, não só o sistema nervoso central, mas o sistema nervoso como um todo. Afinal de contas, o que, que esse órgão tão incrível que está dentro do nosso crânio, é, o que esse órgão é capaz de fazer, né? como que ele funciona, para que o, o comportamento humano, que ele é tão rico, né? como que esse cérebro, ele funciona. Então, esse é o pilar, né, para a gente poder entrar na disciplina. Eu preciso entender do que, que ele é constituído, eu preciso entender da onde ele vem, eu preciso entender como ele é dividido ou segmentado, para depois chegar na função. E depois que eu entender a função, eu consigo entender o malefício dessa função. Quando essa função ela é bloqueada, o que que ocorre dentro do sistema nervoso que muda o comportamento humano? Né? Se um determinado ponto, se você não entende esse, esse alicerce, você não consegue compreender o, o restante. Tem isso uma dificuldade muito grande. Né? Então, começar o um estudo pela doença é muito precário. Né? Se fosse trazer aqui, já logo de cara, uma aula sobre Alzheimer, né? mas eu não explicar o que, que é neurônio, e o que, que o neurônio faz, não adianta nada. Né? A hora que eu for falar de deficiência neur neuronal, você tem que saber o que, que é neurônio. E aonde está o neurônio? O que, que o neurônio faz? Certo? E por que, que o nome é neurônio? Né? O que, que é isso? O que, que é essa célula? Então, esse, esse contexto, né, essa base, é muito importante. Né? Então Isso não pode ser negligenciado. Então, o primeiro pé, pé direito para entrar nessa disciplina, é reconhecer o funcionamento do sistema nervoso central. Então, vamos lá. Né? Aqui, o, o segundo slide está com, tá com o meu e-mail aqui, né? vocês possam é, tirar alguma dúvida, entrar em contato. E a gente pode dar uma introdução, né, de seguinte forma, com esse texto, que é um texto de Hipócrates, né, é, do livro dele, é, da doença sagrada, né, que é um livro do século IV a.C. A fra... é, o texto diz aqui o seguinte, né, que o homem ele deve saber que de nenhum outro lugar mas apenas do encéfalo vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar e o luto, o desalento e a lamentação. E por meio dele, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria, conhecimento, enxergamos e ouvimos, sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido. E pelo mesmo tempo, nos tornamos loucos e, de, e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar, quando o encéfalo não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder no homem. Então vejo que Hipócrates, né, em um texto extremamente antigo, já antes de Cristo, ele já tinha essa ideia de que a deficiência no encéfalo levava a todas essas situações. Né? Eles já tinham uma, uma, uma ideia de onde vinha a alegria, o prazer, o riso, e ao mesmo tempo, da mesma, das mesmas regiões, vinha o desalento, a lamentação. Eles entendiam que o comportamento humano, de alguma forma, era controlado pelo encéfalo. O que, que nós podemos compreender hoje do que, que é sistema nervoso? Tá bom? Primeiramente, a gente tem que um, ter um conceito é, muito simples do para que, que serve o sistema nervoso. Né? O sistema nervoso ele serve para que você possa, de certa forma, se acomodar ao ambiente aonde você está. Né? Então, como assim? Então, nós temos uma representação aqui de um, de um cérebro, né? bem simplesinho, né? e uma medula espinhal. Né? A medula espinhal é aquele órgão que fica dentro da coluna vertebral. Né? Ele fica ali dentro da coluna vertebral e a medula espinhal fica ali, fica alojada dentro da coluna, enquanto o cérebro fica dentro do crânio. Então, nós temos aqui a representação do que é o sistema nervoso central. E o que que o sistema nervoso central ele faz? Né? Ele nos molda para que a gente possa estar inserido ao meio. Por exemplo, ele capta informações, ó, por exemplo, do ouvido interno. Tá? Então, do ouvido interno, que é da orelha, ele capta informação que tem relação com a audição, por exemplo. Né? Ele capta informação em relação com a gustação por exemplo, né, leva essa informação de, de gustação. E essa informação da orina interna, né, dos botões gustativos, isso chega ao cérebro. Então, você ouve e você sente o paladar, né, o gosto das coisas, e você consegue interpretar isso. Informações ali da, da região do, do olfato tem em relação com o que você cheira, né? essa informação ela trafega até o cérebro né? e do cérebro você vai interpretar o que você está cheirando né? você quer ter um cheiro acre um cheiro azedo um cheiro podre né Não sei se vocês já perceberam mas o olfato ele é tão importante para o ser humano né nós temos o olfato adquirido já é, há tantas eras, né? a gente já tem uma ambientação tão grande com, com, com o olfato, que ele existe ao longo de, de, da evolução das, das espécies e o ser humano é muito aderido ao, ao olfato. Né? Uma das primeiras áreas do sistema nervoso que surgiram né? é, em, em seres muito muito primitivos foi, foi o olfato, porque era a forma de capital que está no ar né? e aquela informação se traduzida em um tipo de comportamento que você tem que ter. Então, fugir de um predador, né? no caso, é fugir de algo, de algo que tem cheiro ruim. Né? Então, a metros de distância, você consegue sentir o um cheiro, por exemplo, de carne podre, né? de, de alguma coisa azeda, né? de um cadáver humano, por exemplo, você sente o cheiro né? quase a Algo que você consegue perceber que tem algo errado. Além disso, né, existe informação que vai trafegar por pele, por músculos, né, articulações e vísceras. E essa informação vai ser carregada também por sistema nervoso central. Né? Essa informação chega no sistema nervoso central e vai ser interpretada. Tá? Vai ser interpretada onde? Vai ser interpretada por um órgão né, extremamente importante, que é o cérebro. E daqui, por exemplo, o mesmo sistema nervoso, ele reage frente a essa informação que entra, né? Então, por exemplo, eu tenho o controle né, da musculatura né, estriada, esquelética, aqui é um exemplo né, de que o sistema nervoso central, ele não só capta informação, mas ele também ele vai reagir frente a essa informação com uma resposta motora, né? Então... Quando você vê algo que você quer pegar, você estica o membro e pega, né? Quando você vê algo vindo em direção à sua à sua visão, que você afasta o corpo, né? Ou quando você ouve algum ruído muito estranho, né? que você fica assustado, né? Todas essas reações são porque o sistema nervoso interpreta aquela informação sensitiva e te dá uma resposta, tá bom? E também eu vou ter a resposta sobre vísceras, né, então, o que são vísceras? São os órgãos, né, quando você está em uma situação em que você está com medo, você aumenta o batimento cardíaco, quando você está com fome, você aumenta a produção de saliva, pelas glândulas salivares, né, que tem aí ao redor da sua cavidade oral. Então, isso são reações, estímulos que o corpo, ele é capaz de prover, tá certo? É, a respeito da formação do sistema nervoso. Né? Então, é possível perceber que desde os primórdios de formação do tecido nervoso, é, nós vamos conseguir reconhecer algumas, algumas estruturas. Então, vejam que quando eu estou em um estágio de desenvolvimento aqui é, de nove meses, vocês vão, vocês vão perceber, né? veja, aqui seria um, um encéfalo que a gente chama um encéfalo a termo. Né? Esse encéfalo a termo está cheio desse, desses girinhos e desses sulcos aqui. Isso daqui indica que o encéfalo ele já está maduro, né? está pronto para vir ao mundo. E como que ele vem ao mundo? Ele já vem recebendo várias informações. Ele já consegue captar o som, né? desde aqui ó, nessa etapa aqui de cinco meses seis meses né? ou até mesmo antes vamos dizer com cem dias quando eu tenho aqui os primórdios da formação do sistema nervoso né? dá para perceber que você tem uma, um desenvolvimento muito grande do, do crânio em algumas etapas de desenvolvimento porque o encéfalo cresce demais né? e quando o encéfalo ele, ele cresce muito porque eu tenho que ele dentro muitas células se proliferando, né? E essas células elas vão crescendo, elas vão ocupando todo o espaço que existe ali, né? Vai fazendo com que o crânio ele vai crescendo, e aquele depósito de células vão se acumulando. Né? E por volta dos 100 dias, por exemplo, é possível que o embrião ele já consiga escutar. Né? ele já consegue escutar a voz ali, é, da mãe, né? ele já consegue escutar a voz do pai, né? ele já consegue compreender que existe um ambiente diferente aonde ele está inserido. Né? E com o passar do tempo, que mais células vão se proliferando e mais esse, esse, esse sistema nervoso ele vai desenvolvendo, mais capacidade cerebral ele vai ter. Né? Então, quanto mais célula tem, mais atividade cerebral é, esse ser vai ter. Por isso que quando o, ele finalmente ele vem, ele vem ao mundo, né? com nove meses você tem o um, um, um nascimento, a criança ela tem vários sentidos. Né? Então, ela tenta ser, né, já logo nos... Logo nos primeiros dias ela já vai começando a mexer os olhos, e mexendo as mãos, ouvindo aquele ruído, né? aquela voz que já é bem, já bem conhecida. Né? E é muito importante dizer, é, algo que é fundamental, é que a criança, né, o, o ser, ele nasce com muito mais células do que ele precisa. Por quê? Porque é realmente necessário você ter muito mais células aqui dentro em atividade do que realmente é necessário. E depois, com o tempo, você vai eliminando algumas dessas células, né? Que as conexões entre elas, elas vão ficando mais refinadas, elas vão ficando mais maduras, tá bom? Aqui nós temos uma outra imagem a respeito do desenvolvimento do sistema nervoso, só que vocês possam ter uma ideia da origem dele. Tem várias divisões, de várias estruturas, mas vocês não, vocês não precisam se, se apegar às formações de todas elas, tá bom? Mas, o mais importante é que vocês consigam compreender que, desde ali do 25 dia de gestação, você já tem a formação de um sistema nervoso muito, muito primitivo, mas já funcional, tá? e depois disso só vai crescendo e ocupando o espaço que é, que é necessário. E uma vez que ele vem ao mundo vai ser o sistema nervoso que vai auxiliar esse recém-nascido a interagir novamente com o ambiente. E não tem ser que se ambientalize mais do que o ser humano. O ser humano ele tem a capacidade de se ambientar, em qualquer tipo de é, ambiente aonde ele esteja. Né? Desde ambiente é, mais frio ou mais calor, o sistema nervoso é capaz de ambientar o ser. Né? Então, nós, nós somos seres em que a gente consegue morar, é, desde no é, deserto do, do, do Saara até viver na Groenlândia, por exemplo. Né? Então de lugares muito áridos, muito quentes, até lugares muito, é, muito é, gelados, né? Graças ao nosso sistema nervoso que nos trabalha com essa adaptação, certo? É, existe uma sedimentação do nosso sistema nervoso, que a gente pode, é, uma vez o sistema nervoso adulto, é possível dividi-lo em dois tipos de sistema. Então, por exemplo, nós temos o um sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central vai ser aquele que está alojado dentro, dentro do crânio. Né? Então, a saber aqui, nós, por exemplo, nós temos o cérebro, né? o cerebelo, o tronco encefálico, isso vai compor uma estrutura chamada de encéfalo. E uma outra, que é chamada de medula espinal, que está dentro da coluna vertebral. Então, o encéfalo está dentro do crânio, tá? com todas essas estruturas. E a medula espinal dentro da coluna vertebral. Bom? E tem um outro sistema, que é chamado de sistema nervoso periférico, que é onde saem os nervos espinais, né? esses cabinhos que estão aqui representados em dourado, né? Para que servem esses cabinhos aqui, né? Os nervos, os nervos eles têm uma grande funcionalidade, que eles ligam o sistema nervoso central a áreas mais periféricas do corpo, né? Por isso que ele tem esse nome aqui de sistema nervoso periférico. Então, você imagine é, como é que o dedo aqui, como é que o dedão do pé, né? Esse é um, o exemplo que a gente mais usa. Como é que o dedão do pé, quando você bate o dedão do pé na, na, na quina da mesa, né? Como é que a informação de dor aqui, ela chega ao sistema nervoso central e você interpreta aquilo como dor. Né? Porque tem aqui um, um, um cabinho desses aqui, que é um nervo, e esse nervo cata a informação é, se, sensitiva, que é a informação de, de, de dor, e conduz essa informação para dentro do sistema nervoso central, né? E aí, é, falando um pouquinho sobre dor, né, logo que a informação chega aqui, você tem um arco-reflexo, um que automaticamente você tira a perna. Você bate a perna e você tira. É tão rápido que você deixa para você falar alguma coisa assim, né? Que, que você né, não, não gostou muito de ter chutado aqui na mesa. <risos> você deixa para falar depois, porque depois que essa informação vai ser interpretada no cérebro. Mas tudo aquilo que é nocivo, a gente tira o pé, antes. Né? Então, se você, você vai queimar a mão, você automaticamente tira, né? O corpo não, não precisa ficar com a mão em cima do fogo, né? Basta que você encoste para você saber que aquilo é biometérico. É é, existe, ou nós podemos é, segmentar o sistema nervoso central né, dessas variadas formas. Aqui então, tem o encéfalo, medula espinal, qualquer uma chave aqui, né? Ter cérebro, cerebelo e tronco, tronco encefálico, né? Seriam as divisões principais do encéfalo maduro e a medula espinal. E o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido nesses, nesses cabinhos que a gente acabou de falar, que são os nervos. E também essas outras formações aqui, que são os gânglios, né? E as terminações nervosas. Eu já vou explicar o que é gânglio, o que é terminação nervosa, o que é nervo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso daí. Muito bem. A respeito do sistema nervoso periférico, nós podemos dizer o seguinte, ó: que ele vai ser formado por gânglios. E dentro desses gânglios, eu tenho as células funcionais além do sistema nervoso, que são as células chamadas de neurônios. Tá? É fundamental para o sistema nervoso ter esse tipo de célula, que são os neurônios. Tá? É extremamente importante que o sistema nervoso tenha neurônios funcionando de forma correta. Então, não apenas no sistema nervoso central, que eu vou encontrar uma abundância desses neurônios, mas no sistema nervoso periférico também, tá bom? Então, por exemplo, nos órgãos chamados de gânglios, eles vão acumular os corpos desses neurônios, né, fora do sistema nervoso central. Então, por exemplo, eu tô observando nessa imagenzinha aqui, ó, é, onde foi. Está demonstrando tá a posição da medula espinal, que está bem aqui na linha mediana, dentro da coluna vertebral. Só que dessa imagem, a coluna vertebral ela foi aberta. Bom? Aí aqui eu consigo perceber que tem a medula espinal, e para fora da medula espinal eu tenho umas bolinhas, ó, que estão paralelas aqui à medula. Essas bolinhas, elas são os gânglios. E o que, que tem dentro desses gânglios? Tem neurônio também, bom? E o que que são nervos? São prolongamentos de neurônios. Olha que coisa, né? Então, todos esses cabinhos que nós estamos vendo aqui no sistema nervoso periférico, isso é chamado de nervo. O que que forma o nervo? Os axônios. E o que que é um axônio? É o prolongamento de um neurônio, bom? Muito bem. Além dos nervos e dos gânglios, nós temos as terminações nervosas. E as terminações nervosas, elas vão... É como se o nervo, ele além de controlar o músculo, ele também leva a pele, aonde ele está inserido. Né? Ele leva a pele e ele capta informação sensitiva. Muito bem. Entre esse outro plexo, que é chamado de plexo mioentérico, né? Praxo, o mio-entérico mio, mio é um conjunto de células que comandam o tubo digestório, né? Então, ou os órgãos que têm relação com o sistema digestório. É, é como se a gente tivesse um cérebro dentro do próprio tubo, né? Então, o tubo digestório ele começa no, no esôfago, né? Que é onde você engole o, o, o alimento, né? Ele passa pelo estômago, intestinos, e vai terminar lá no, no reto e no trinco né? Em todo o tubo, eu tenho esse plexo que fica emaranhado aí. Tá? Então, ele vai fazer parte também da divisão do sistema nervoso periférico. esse plexo mini-intérico, ele coordena o tubo digestório sem você precisar comandar. Né? Quem nunca reparou que você não precisa fazer muito esforço para o sistema digestório funcionar. Né? Basta que você alimente, né? você engole o alimento e as coisas vão funcionando. Né? Certo? Até que aquilo que você comeu de alguma forma foi absorvido, que serve, o que não é absorvido, ele vai ser excretado. Muito bem. E o que, que são aqui essas outras estruturas? Né? Falando um pouquinho mais sobre ganglio, um pouquinho mais sobre, sobre, sobre nervo. Se a gente observar a coluna vertebral, olha só, né? que eu tenho a representação da coluna vertebral nessa, nessa imagem, a medula espinal, e aqui eu tenho a formação de um, um nervo. Né? E vejam que esse nervo, ele fica próximo ao o músculo. Por que, é que ele fica próximo do músculo? Porque ele controla a contração do músculo. Então, por exemplo, quando você observa algo, você vai pegar com a, com a, com a mão, o que você vai precisar andar, esse músculo precisa se contrair. Quem coordena essa contração? O nervo. Né? Então, o nervo que vai estar chegando ali no músculo vai estar fazendo com que ele funcione. Né? E quem manda no, no, no nervo, né? quem manda no nervo, quem manda no nervo, quem manda no nervo vai ser as estruturas que vão corresponder aqui ao sistema nervoso central. Bom? Mas, além do músculo, o nervo ele leva, ele capta a informação da pele, ele disseminado aqui na pele as terminações nervosas, chegam aqui na pele, ó. Então, o que vai passar aqui na pele, o que vai encostar aqui na pele, vai ser captado pelo sistema nervoso central. OK? Muito bem. E o que, que são os gânglios, né? Os gânglios são essas bolinhas aqui, ó, que estão paralelas à medula espinal, né? E qual que é a função desses desses, desses gânglios, né? Aqui é dentro vai ter corpo neuronal. Os gânglios aqui de novo, né? É, alguns, alguns desses gânglios, né? As gânglios a gente vai um, um pouquinho mais à frente, que eles têm variadas funções, tá? Alguns deles, eles são ditos de gânglios que são sen sensitivos e outros que são gânglios motores, tá? Jóia. Aí agora a gente consegue notar o que, que vai compor o gânglio, né? De neurônios. Então, vejam. Os neurônios são as células primordiais do sistema nervoso, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. O neurônio, eu encontro de variados tipos. Ó. Então, por exemplo, tem desse tipo aqui, que tem um, um corpo celular e um prolongamento, né, um prolongamento periférico e um central. E desse tipo aqui, que é um corpo celular, parece uma estrelinha, né? Esse tipo aqui multipolar, também chamado de estrelado, né? Ele vai ter o um corpo celular, o um núcleo, e vai ter um axônio que vai em direção à periferia. Então, vejam que o neurônio, ele possui um corpo celular, ele possui esses prolongamentos, que são chamados de dendritos, e ele possui um axônio. O axônio, o que, que ele forma? né? O axônio no sistema nervoso periférico, por exemplo, ele forma os nervos. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o um nervo motor, ele está carregando. O é, é, um nervo tem várias dessas fibrinhas aqui, ó, que são os axônios dos neurônios. Tá? E tem várias dessas fibrinhas aqui também, ó, que esse tipo de neurônio, por exemplo, ele vai estar responsável por captar informação sensitiva, enquanto que esse tipo de neurônio aqui ele capta informação motor, né? ele conduz a informação motor. Muito bem. Gânglios, eu encontro eles além de muito próximos à medula espinal, eu também encontro eles dentro do crânio. Então, por exemplo, eu tenho um gânglio que ele pode ser craniano, tá bom? Além de ter é, a, as funções desses, desses, desses gânglios aqui, tanto do, grânio, do, do gânglio que está muito próximo à medula espinal, quanto do gânglio craniano, crân, a gente diz que eles são primariamente sensoriais. Tá bom? E desses gânglios aqui, eles que vão ser os responsáveis por ter um pezinho ó, que vai lá em direção à pele, e vai ter um bracinho que vem aqui para dentro do sistema nervoso central. Né? Então, um bracinho vai para a pele, e um outro bracinho vai para dentro do sistema nervoso central. Tá bom? Enquanto que eu também posso, posso encontrar outros tipos de gânglios, gânglios que são motores. Tá? Esses gânglios motores, quer dizer que aqui dentro, eu vou ter um tipo de célula que é uma célula motora. Né? Eles vão participar de uma das divisões do sistema nervoso, que a gente chama de divisão autônoma do, do sistema nervoso ou sistema nervoso autônomo. Muito bem, aqui só uma, essa aqui é uma fotomicrografia, é, é como se a gente pegasse uma, um, um microscópio né, e a gente fosse observar toda a característica desse corpo celular. Então, eu observo aqui o corpo celular do neurônio, eu observo aqui o um núcleo, e essas células que ficam muito próximas a ele, tá bom? Essas células aqui são chamadas de células satélite. E as células satélite é, são as células que estão dentro dos gânglios, né? O neurônio e a célula satélite. Elas são companheiras do neurônio. O neurônio depende dessas células satélites aqui para manter a sua manutenção e a sua sobre, sobre, sobrevida, né? E são chamadas também de células da glia, tá? As células satélites é a mesma coisa que as células da glia. Muito bem. Então, o que o que eu posso dizer, né? Que os, tanto o, os nervos, os gânglios, todas essas estruturas, elas têm a mesma origem, assim. Né? Todas elas são é, tecido nervoso. A diferença é que uma delas, é, elas ficam localizadas, muito próximo ao sistema nervoso central, né? até se comunicam com o sistema nervoso central, como nessa imagem aqui, né? nós temos essa, nesse, nesse esqueminha o gânglio e o bracinho do gânglio entrando para dentro aqui, por exemplo, da medula espinal, né? que é uma representação da medula, e o outro bracinho descendo indo lá para a periferia como um nervo, por exemplo, né? participando do sistema nervoso periférico. Da mesma forma, eu tenho células motoras que estão dentro da medula espinal, por exemplo, né? cujos axônios ó, eles vão sair da medula espinal e vão se juntar com essas fibras aqui e formando um nervo. Tanto que o, o nervo, né? agora a gente pode fechar... É, esse ponto de vista sobre os nervos, é que eles são mistos, né? eles possuem dupla função. Função motora e função sen sensitiva, né? então eles compram, fazem as duas funções. Certo? Mas todas têm a mesma origem, ou seja, são células que vão compor as estruturas do, do sistema nervoso. Só que eles estão fora do crânio e fora da, da é, coluna vertebral, então eles vão fazer parte do sistema nervoso periférico. Né? O que que fica dentro do sistema nervoso central? Vão formar as estruturas como a medula espinal, né, está representada aqui, e, e, e outras estruturas que estão dentro do, do crânio. Sobre os nervos, tem nervos que ficam localizados na cabeça, então a gente diz que são nervos cranianos, é mais um exemplo aqui, né, de nervos cranianos, e os nervos que são espinhais, que são aqueles que seguem muito próximo à medula espinal, tá? Só uma outra cara, característica deles, né? então, eles, a função deles. Eles são sempre motores e sensoriais, ou seja, eles são mistos. Certo? Ao redor de, de cada sonho, né, isso que é, é muito interessante, né, vocês imaginem que o corpo celular aqui do neurônio, nessa, nessa representação que tem o teu corpo celular, tem esses cabelinhos aqui dele que são os dendritos, ele tem um longo prolongamento que é o axônio, né? Como eu comentei com vocês, esses axônios aqui no sistema nervoso periférico formam um nervo, né? E cada um desses axônios ele possui uma, uma capinha, ó, ele tem uma um em volta dele aqui, tem uma fita isolante ao redor dele, né? Então essa fita isolante é chamada de bainha de, de mielina. Né? Que essa, essa mielina é como se fosse um tecido de gordura ao redor do axônio. Então, para que, que serve isso? O axônio ele lembra muito um, um cabo elétrico, né? como se fosse um, um cabo elétrico. E um cabo elétrico, se vocês já observaram, né? O, Todo, todo fio, todo cabine, ele tem aquela parte de dentro que é o cobre, né? E por fora ele tem aquela borrachinha que é um isolante. Né? Então, por fora, o cabo elétrico, o fio, ele tem que ser isolado. Porque se ele não ficar isolado, o, o que, que acontece quando você liga, por exemplo, né? se você liga uma máquina de lavar, por exemplo, né? na rede elétrica e o fio está desencapado, você pode ter o quê? Você pode ter um curto, um curto-circuito. Um né? Pode sobrecarregar, pega fogo, né? você tem um acidente. Em vias de axônio do neurônio, é assim que funciona. Então, ele precisa que o axônio, que é o seu prolongamento, que é a forma que o corpo celular é, ele vai se comunicar com outros neurônios. Né? Olha que interessante. O neurônio ele só sobrevive se ele estiver se comunicando com algum outro neurônio ou comunicando com o músculo. Né? É, ou com... Ele tem que ter alguma função, esse axônio. Né? Esse axônio precisa estar colado é, em algum local fazendo conexão. Então, esse cabo elétrico, se ele não tiver isolado, eu posso ter um curto-circuito. Né? Eu posso ter a falha de funcionamento é, desse acionamento. Ele não funciona de forma correta. Certo? E essa bainha que fica ao redor é chamada de bainha de menino. Né? E fica ali disposta ao longo do, do, do prolongamento. É, no sistema nervoso periférico... Essa bainha de mielina, ela recebe o nome de célula de chivã, tá bom? Mas podem compreender como bainha de mielina, já está já tá ótimo. Esse esqueminha aqui, às vezes, funciona, às vezes não funciona, né? Mas é, era para representar aqui a, é, o axônio, né? ele vai sendo a, a bainha de mielina que fica ao, ao, ao redor dele, né? essa célula aqui, que é a célula de Chivan, ela se prende no axônio e ela vai rodando ao redor do axônio, como se fosse uma espiral, ó. igual nesse esqueminha aqui. Ó. Ele vai rodando, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando, até deixar bem isoladinho, né? deixa o axônio bem isoladinho. É. A gente pegou tá detalhar um pouquinho em questão de é, critérios funcionais. Então, é, só, é como se a gente fosse fazer um pequeno resumo, né, para a gente poder entender como que o, o sistema nervoso ele é dividido né, e como que o sistema nervoso ele, ele, ele funciona. Então, a gente pode dizer o seguinte, a célula primordial para manter conexão entre as estruturas é chamada de neurônio. As células que vão ficar ao redor dos, dos neurônios para manter a, so a sobrevida dele, nós vamos chamar de células da glia. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a função primária dos neurônios aqui. Então, por exemplo, nós podemos dividir o sistema nervoso em um sistema nervoso de vida e relação, que é o sistema nervoso somático, ou seja, ele relaciona o organismo com o meio ambiente. O mecanismo eferente e aferente. Aí a gente pega esse esqueminha aqui, ó. Pega esse esqueminha aqui ao lado, ó. Eu tenho aqui uma fibra sensorial representada aqui, uma fibra sensitiva. Essa fibra sensitiva, ela tá chegando aqui, por exemplo, né? Chegando aqui né, na pele, né? Ou ela tá chegando aqui no, no próprio músculo, no próprio tendão do músculo aqui. Ó. Essa fibra, ela tem origem aonde? Ela é um, um, um, um prolongamento né, periférico desse neurôniozinho aqui, ó, que está no gâmbio, está né? em um gânglio muito próximo à medula espinal. Então, daqui vai sair um, um axônio que seguiu junto com o nervo, né, como, como o nervo chegou aqui no, no, no tendão. Da mesma forma, esse gânglio aqui ele vai ter um, um prolongamento central, que está entrando dentro da medula espinal. E ele vai fazer sinapse aqui com outros ne ne ne ne neurônios. Agora eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse corpo celular, desse neurôniozinho aqui, que é um neurônio motor. Tá? Ele tem um axônio também. Esse axônio, ele desce, né, como se ele fosse um nervo, e chega ao músculo. Né? Chega lá na musculatura e inerva o músculo. Muito bem. Vocês já assistiram aquele episódio do Chaves, em que o... ele estava tá brincando de, é, como se ele fosse médico, né? ele pega um, um martelo e bate no joelho do Kiko, né? aí o Kiko mexe a outra perna. <risos> vocês você já viram esse episódio. Mas o que, que ele está mostrando ali? Que quando você bate no joelho, você tem um reflexo. Quando você estimula o tendão do músculo, que é esse reflexo, que a gente chama de reflexo papelar, a perna ela é esticada. Né? Então, quando você estimula o tendão, uma batidinha, essa informação percorre essa fibra sensorial, né? vai chegar até aqui, vai estabelecer uma conexão com essas células que estão dentro do sistema do nervoso central, esse tipo de, de conexão entre neurônio com outro neurônio nós vamos chamar de sinapse, tá? e essa sinapse, ela vai ocorrer, né? essa conexão entre os neurônios, ela vai ocorrer, e esse neurônio, ele vai ser estimulado né? a contrair a musculatura. Ah, e a musculatura contrai. Para que, que esse reflexo, ele, ele é importante? Para você saber se, pelo menos, né, essa contração muito simples do músculo, ela está ocorrendo a partir de um estímulo. Então, o sistema nervoso de vida e relação que é o somático, ele nada mais é do que nos colocar em frente às ambientações. Então, aquilo que está no nosso ambiente vai se, vai se relacionar com ele. Né? Se você sente muito frio, vai te dar vontade de você colocar colocar uma roupa, né? Se você está andando na rua e começa a chover e você sente a água caindo, você tem que. Aquela ideia é melhor correr. Né? É, isso são, são situações no qual o, o sistema nervoso ele está nos relacionando com o meio ambiente. E ele vai depender de quê? De um mecanismo em que ele receba informações do sistema, da, da, da periferia, ao mesmo tempo em que ele vai vale arquitetar uma forma de fazer a musculatura funcionar a partir daquilo que você necessita, certo? Isso aí falando é, com respeito ao sistema nervoso somático, tá bom? É, agora, existe também o sistema nervoso em que você não tem uma necessidade de coordenar ele, por exemplo, sistema nervoso somático você coordena. Se você quer mexer o braço, se você quer mexer a mão, a não ser esses tipos de reflexos, né? que você não controla, porque é muito rápido. Mas você controla a mão, você controla o braço, você controla a perna. Agora, o que, que você não controla? Você não controla vísceras. Por exemplo, você não controla o fígado. Né? Aquilo que você come, aquilo que você bebe, vai ser metabolizado aqui no fígado. Você não controla aquilo que você coloca de alimentação no estômago. Você não controla o fluxo de frequência respiratória. Você não consegue controlar isso, né? Você pode até prender a inspiração. Só que ali, já depois de um tempo, você vai precisar re -re respirar. Você não controla a frequência cardíaca, né? Você não controla a pressão arterial, né? Já pensou se fosse possível controlar a pressão arterial, né? É, captopril né? Ia acabar falindo, né? Você não controla, por exemplo, a contração da musculatura do seu olho, né? Que quando você está em uma situação de de muita luz, ele contrai, quando você está numa situação de pouca luz, ele se dilata. Você não controla a motilidade do tubo digestório. Né? Tudo isso você não controla. O que, que isso quer dizer? Que o sistema nervoso autônomo né, é uma outra divisão do sistema nervoso aqui também. Ele mantém a manutenção da constância do meio interno. Né? Ele vai ser dividido em duas partes também. Uma eferente e uma aferente, né? No caso, a aferente aqui, que é aquela que capta informação sen sensitiva, igual aqui no sistema nervoso somático, né? Só que a aferente aqui capta informação de estruturas que são mais super superficiais, como pele, tendão e assim por diante. No sistema nervoso autônomo são informações que tem, por exemplo, das vísceras, né? Então... É extremamente importante, porque eles mantêm a constância do meio interno, sem você precisar controlar ele automaticamente, por isso que ele é autônomo, né? Sistema nervoso autônomo funciona de forma autonômica, né? você não precisa controlá-lo. Certo. E ela é dividida em duas partes, uma parte parassimpática e uma divisão simpática, né? a, a divisão, a parte referente dele, né? que é a, a efetuadora. Então, vou dar alguns exemplos simples para que vocês possam compreender como que isso funciona. Por exemplo, você está numa situação em que você está com muito medo de algo, algo vai a, a acontecer, né? por exemplo o seu chefe te fala assim, olha, é, preciso conversar com você no final do dia, aí são sete horas da manhã, como que você passa o dia inteiro, né? Você passa extremamente ansioso, que você fica preocupado, o que, que ele vai falar, o que, que ele vai falar, o que, que ele vai falar. Aí você acaba tendo uma descarga simpática, porque você fica com aumento da frequência respiratória, você fica ofegante, você não consegue comer, comer, comer, comer direito, né? Você tem uma inibição da da fome, você fica com uma vontade de, de, de ir no banheiro e aquilo tudo fica te, te prejudicando. É quando você vai finalmente conversar, né? Ou quando você vai finalmente chegar na situação para resolver a situação, você vê que não era aquilo que você imaginava, né? Na, na, na grande maioria das vezes não é mesmo, né? Nós nós que criamos, né? situações de ansiedade, né? é, e aí você começa a perceber que o coração começa a diminuir a frequência cardíaca, a respiração começa a ficar menos ofegante, né? depois que passa a conversa, você sente até fome, né? o tubo digestório dá uma, dá uma maneirada né? e você tem, acaba se sentindo melhor. É como se a atividade simpática ela contrabalanceasse a atividade parasimpática e vice-versa. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele precisa de algo que faça com que ele funcione muito rápido, ao mesmo tempo que eu preciso de algo que vá freando isso. Né? É, é como se o parasimpático, ele para o simpático, né? talvez essa seja uma boa definição, ele para... O simpático. Diminui a atividade simpática. Mas é, não é isso 100%. Na verdade, existe um balanço. Tá? Tem, tem regiões em que você, se tiver muita atividade parasimpática, não é bom. E tem é, áreas em que você tiver muita atividade simpática, também em situações que também não é bom. Então, isso precisa ser balanceado. Né? Por isso que eles funcionam de forma muito regular. Muito bem. E o sistema nervoso central? Que é a outra divisão do sistema nervoso, né? Ele vai ser composta ali é, pelo tronco encefálico e pela medula espinal, tá? é, pela, a gente pode dizer que é pela medula espinal, o tronco encefálico, né? esse outro órgão que a gente vai chamar de cerebelo e essas outras estruturas que estão acima dele, né? Por exemplo, o prosencéfalo, né? o prosencéfalo que vai ser dividido em diencefalo e um o No caso do né? nós podemos é, dividir ele em lobos, né? por exemplo, um lobo frontal, paretal, occipital, lobo temporal, e vai ser a estrutura superior a todas elas, né? é o que fica, é que a que cresceu mais que vai mais captar né, atividade cerebral, tá realmente, é, é, ela é extremamente importante, né? É, é daqui que partem os centros de comando para demais regiões, né? Apesar de eu ter uma atividade autônoma também, de, de, de todas as regiões do sistema nervoso, né? O que vem parar aqui, né? Você vai é, comandar. É, diferentes atividades, né? Então, você consegue exercer padrões de comportamento ou de atividade de acordo com o funcionamento das regiões cerebrais, tá bom? Falando um pouquinho sobre a medula espinal, vocês imaginem que a medula espinal, essa aqui é uma, é uma secção da medula espinal humana, tá? Então, eu tenho aqui ao redor muita substância branca, que é tudo axônio, tá? E no centro eu tenho essa substância cinzenta aqui, ó, tá bom? Substância cinzenta porque é onde tem muito neurônio, tá? Muito neurônio no meio e muita substância branca fora. Imagine a medula espinal como um grande cabo telefônico, né? Não sei se vocês, se vocês lembram, mas existimos nos primórdios da humanidade uma coisa chamada... É, é, telefone de fio. Né? Hoje já está ficando raro, mas existia muito telefone de fio. Se você pegava aqueles telefones que. Né, e que, que você pegasse aqueles cabos telefônicos e você cortasse no meio, você ia perceber que ele é cheio, rodeado de fiozinho ali dentro. Né? E cada fio daquilo ali tinha uma conexão específica. Um, um terminal. Então, por exemplo, se eu quiser chegar num ramal 35, tinha um fiozinho para cada ramal. Né? Então, aquilo era assim. Você tinha que manjar muito para você entender a distribuição de cada fiozinho. daquele. Né? A mesma coisa é a medula espinal. A analogia é a mesma. É um grande cabo telefônico. A medula espinal vai estar rodeado de fibras que estão subindo e fibras que estão descendo. As que sobem, estão indo em direção às estruturas superiores do sistema nervoso. E as que estão descendo, são aquelas que, é, uma vez processada a informação do encéfalo, a informação ela vai descer. Por exemplo, eu quero mexer a perna. Essa informação vai descer e vai contatar outros neurônios que vão fazer com que as células funcionem, se Tá? Então, a analogia é, Entendam a amígdala espinal como um grande cabo telefônico rodeado de informação subindo e descendo. Tá bom? É, só para exemplificar, a substância cinzenta ela é muito formada pelos corpos de neurônios. Ó, né? Até o que o corpo de neurônio. E o prolongamento desse corpo de neurônio ele vai ocupar a substância branca. Ó, é? Ou ocupa a substância branca, ou sai em forma de um neuro. Isso é chamado de axônios, tá? E é substância branca porque os axônios, eles possuem bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela é gordurosa e vai ter esse aspecto esbranquiçado, tá? Muito bem. E o cérebro? Bom, o cérebro, cada uma dessas voltinhas, essa aqui é a vista inferior do cérebro, né? Essa aqui é a vista lateral. E eu consigo observar que cada voltinha dessa daqui do cérebro é um conjunto de células que estão aqui, né? Por que, que tem tudo isso daqui de, de, de voltinha? Isso aqui são é chamados de giros, tá? de giros encefálicos, são giros e os sulcos. Esses giros e sulcos foi a forma que a evolução fez com que esse encéfalo, uma vez ele formado, é, pudesse ter a capacidade de acomodar muitos neurônios. Né? Você imagina, no sistema nervoso central existem é, quase 100 bilhões de neurônios, né? quase 100 bilhões de neurônios. Mais de 60% desses 100 bilhões estão no córtex cerebral, que é isso que nós estamos vendo aqui, o cérebro, né? E no topo do cérebro eu vejo esses sucos e giros que são representados como o córtex cerebral. Então tem muita célula no córtex cerebral, né? Cada um desses giros tem uma função específica, tem tipos de células com determinadas características, que são os neurônios, né, então desses neurônios vão participar de uma função muito própria a cada, a cada área, tá bom? É, apesar de ser o mesmo tipo de célula do neurônio com células da glia, cada região encefálica tem funções que são muito próprias, Tá bom? Por exemplo, é, esse logo aqui, que está aqui em verde, que é chamado de logo temporal, que fica nas laterais aqui né, do, do crânio, ele tem muito envolvimento com, com memória, tem muito envolvimento com o que você consegue reconhecer de som, né, de você interpretar determinados tipos de som, reconhecimento de palavras. Tá? Esse logo mais posterior aqui, ó que é bem aqui atrás, bem próximo à nuca, é chamado de lobo occipital E o lobo occipital ele é um dos responsáveis por captar informação e de te ajudar a interpretar estímulos visuais. Tá? O lobo parietal, ele é muito envolvido com captação de informação somestésica. Então, aquilo que é informação sensitiva, ela vai ser interpretada aqui no lobo parietal. E a região do lobo frontal? A região do lobo frontal ela é uma das mais é, intrigantes, né? porque o lobo o frontal, que é essa região aqui, ó anterior, é uma das que mais se, se desenvolveram. Né? Na evolução, assim se desenvolveu demais. E no ser humano, ela se desenvolveu muito mais. Né? Por que isso? Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de interação com o meio externo muito grande nós temos a, a capacidade de linguagem que é muito peculiar do ser humano. Né? E esse tipo de é, linguagem ele é diferente em determinadas regiões do, do, do país e é diferente em determinadas regiões do mundo. Porém, todo ser humano fala, fala praticamente a, me, a, me, a mesma língua. Tá? Não, é, a diferença é a região que fez com que você tivesse uma... É a diferença de pronúncia, tá? Mas nós praticamente falamos a mesma, a mesma língua. É, ou a forma que o ser humano aprende a língua local, ela é parecida em, no mundo todo. Né? Então, isso é muito intrigante também. Então, a, a, o lobo frontal é um dos grandes responsáveis por nos auxiliar é, é, na fala, né? Tanto na interpretação quanto na comunicação, né? É um dos responsáveis por, pelos movimentos do, do, do corpo, né? existe um, uma área muito importante que é essa daqui, a é chamada de giro pré-central, que tem é, uma extensa área é, motor aqui. Enquanto que também esse, esse lobo frontal, ele me ajuda a, a que eu planeje o dia a dia, a que eu consiga fazer contas de matemática, por exemplo, que eu consiga ter um raciocínio lógico, que eu consiga é, equilibrar a minha vida, né? que eu consiga criar planos futuros. E também me ajuda em algo que é chamado de consciência, né? que é você pensar antes de agir, né? ou você tentar agir com ponderação, né? com, é, com mais calma ou não. Né? E essa é uma, é uma das áreas que demora muito para poder é, maturar, por exemplo. Ela vai maturar depois dos 16 anos, né? quase 20 anos que você precisa para estabelecer todas as conexões desses neurônios que estão aqui. Então, até lá, por isso que até os 20 e poucos anos, você acaba fazendo muita coisa e depois você fica até, é, poxa vida, né? lá na minha adolescência eu não tinha muita cabeça mesmo. Não, é realmente, é, é, é fato mesmo. O, o adolescente não tem muita cabeça mesmo, porque você não tem muita área... Estabelecida a conexão, tá? É, é, seria uma das explicações, tá bom? Muito bem. Se eu fizer um corte nesse encéfalo, o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui na periferia o corte cerebral, que é a substância cinzenta, né? Não sei se vocês já ouviram falar de matéria cinzenta, a substância cinzenta. E o que, que tem na substância cinzenta? Tem neurônios, e seus prolongamentos, né? Os neurônios também têm ali nas proximidades, as assim, células da E na substância branca, o que, que eu vou encontrar? É igual na medula espinal, ó, só que na medula espinal, a substância branca era muito maior por, por fora do que no meio. né? Aqui do, no encéfalo é o inverso. Eu tenho muito mais substância é, por fora, como uma casquinha de ovo, do que por dentro, tá bom? eu tenho a substância branca, né que é tudo isso aqui que a gente está observando, onde tem prolongamentos de neurônios das células da, da clínica. É, três, né, um pouquinho sobre é, é, neuro neurohistória, né? Então, três grandes pesquisadores foram é, é, responsáveis por nós compreendermos né, um pouco das funcionabilidades e divisões do sistema nervoso, como, por exemplo, Galeno. Galeno ele dissecava, é, era um filósofo médico grego, né? então, ele dissecava encéfalos de ovinos, que são cabras. Né? Ele dissecava e foi um de perceber a forma do sistema nervoso central né descrever. Né? Esses aqui são dois pesquisadores né, que, que são ditos como os que trouxeram muita luz é, a respeito do sistema nervoso central, né? Esse daqui à direita é, é um espanhol, que é Santiago Ramón Carral, e esse daqui ao centro é um inglês, que é o Camilo Golgi. Né? Camilo Golgi, ele escreveu uma técnica aqui de coloração do tecido nervoso que ficou chamado como técnica de Golgi, por exemplo, essa daqui. essa aqui é uma imagem... É uma, uma imagem de do, um, do, um trabalho de Camilo Golgi, né, em que ele, né, na verdade, isso aqui ele é, é uma técnica utilizada por Santiago Ramon Carral, que ele utilizou da técnica do Golgi para descrever o sistema nervoso. Né. Então, isso aqui, isso aqui são, uma, são os neurônios que ele desenhava à mão, né, a partir da, da visualização em microscópio das células nervosas. Tá. E esse aqui é um desenho do Camilo Golgi, né? Golgi achava que as áreas do sistema nervoso central, por terem neurônios e células da glia, eles funcionavam como uma coisa só. Então, ele achava que, por ter o mesmo tipo de célula, é, então, o tecido nervoso, então, quer dizer, que o tecido nervoso faz todas, todas as funções, né? Já é, Santiago Ramon Carral, ele, ele disse que não, ele achava que o sistema nervoso tinha áreas em que os neurônios por serem distintos, né, é, por sua vez a função deveria ser distinta também, né? então, ele, ele tinha razão. Na verdade, os dois é, contribuíram muito para o que a gente conhece hoje de neurociência é, moderna, né. Mas é, nem tudo começou assim, né, com, com, com muita ciência, né. Teve um pouco de idealismo também. Então, por exemplo, Existia um grupo de pesquisadores ali no, no século XIX, que eram os frenologistas. Né? Os frenologistas, eles acreditavam que as áreas encefálicas, né, podia-se observar é, as áreas encefálicas é, de acordo com o formato do crânio. Né? Então, eles estudaram crânios de variadas pessoas, né? e eles poderiam dizer que eles, eles sugeriam né sugeriam que dependendo da área é, que que dependendo da área do crânio isso ia representar no encéfalo uma determinada tipo de é, atitude ou uma determinado tipo de comportamento por exemplo então, eles achavam que essa área aqui no crânio por exemplo tinha relação com vaidade essas áreas mais altas tinha relação com autoestima essas áreas mais aqui próximo da orelha com fome e sede essa daqui com pat com patriotismo né não um, um, um dá, um dá pra... idealismo né e se a pessoa tivesse essas áreas do crânio muito grande então isso quer dizer que a pessoa realmente é, deveria ter aquele é, determinado é, comportamento tá bom é, inclusive isso é, foi um conceito que foi derrubado por, pela, pela... É, neurociência, né? E tudo estava de tal certa forma errado, né? porque eles estavam tentando, né, entender alguma coisa. Quando você não entende nada, né, existe algo muito, muito interessante. Entre aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, tem um vácuo. E esse vácuo, ele vai ser ocupado por alguma coisa. E às vezes no meio do caminho existe a pseudociência, né? e nesse caso aí esse vácuo ele foi ocupado por essa pseudociência que as pessoas não sabiam mas estavam tentando entender então de acordo com medidas cranianas, eles sugeriam né essas essas funções né é, isso depois depois do, sério, do final do século XIX caiu em desuso muito bem. Hoje a gente já se utiliza de imagiologia moderna para se estudar o sistema nervoso. Né? Então, por exemplo, eu consigo observar claramente aqui as divisões do sistema nervoso em um aparelho de ressonância magnética. Né? Então, por exemplo, coloca a pessoa lá, eu consigo observar aqui as circunvulações encefálicas, né? consigo observar a forma em que o, o, o cerebelo está aqui. Inclusive, o, o, o cerebelo. Ele é um órgão muito envolvido com controle motor, com controle do equilíbrio, né? E ele só auxilia muito no planejamento motor. Né? Quando você está aprendendo uma atitude motora nova, algo novo, que ajuda bastante é o cerebelo. Bom? Muito bem. Já o tronco encefálico, ele é como uma ponte, né? Entre o que é dedo espinal e o que é prosencefalo. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas outras estruturas é, nas próximas aulas, certo? É, cada área encefálica, né, depois dos frenologistas aqui, né, cada, cada uma das áreas encefálicas foram estudadas com muita primazia. Né? E hoje a gente sabe que existem... É, mais de 40 tipos de regiões encefálicas com tipos de neurônios diferentes, né? Então, sabe-se muito hoje sobre o sistema ner é, nervoso central, tá bom? Muito bem, eu acho muito interessante dessa imagem aqui, ó, é, que a gente consegue estabelecer hoje uns tipos de é, é, comportamento que é, é colocado em cada área si, encefálica, né? Então, por exemplo, é, nesse aparelho de ressonância ma ma magnética, que é chamado aqui de ressonância magnética fun funcional. Tá? Então, ele funciona assim. Você põe lá a pessoa é, deitada na, na máquina, fica lá dentro do, do tubo, e eu ponho algumas imagens, né, ou alguns sons, né, alguma coisa. Eu vou estimulando o cérebro dessa pessoa. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco uma, uma plaquinha onde só tem palavras, né? Estão olhando palavras. Eu tenho muita atividade no lobo occipital, ó. Então, tá vendo esses pontos em vermelho? Cada um desses pontinhos em vermelho significa que eu tenho, tô tendo muito sangue chegando ali. Então, se eu tô tendo muito sangue chegando ali, quer dizer que eu tô tendo muita atividade cerebral, tá? Por isso que tem esses pontinhos em vermelho. Quanto mais vermelho eu fico, quer dizer que mais atividade ele tá. Então, só de olhar as palavras, tem muita atividade aqui no lobo occipital. Tá, mas e se eu tirar as palavras e se eu ouvir as palavras, né? É, então, se eu estou olhando as minhas palavras A, B e C, mas se eu ouvir o som, alguém falando letra A, letra B, letra C, eu vou ter atividade cerebral sobre outra região, no caso aqui, no lobo temporal. Ó. Então... Sai do lobo occipital e passa a ter muita atividade no lobo temporal. E se eu, em vez de ouvir, em é, de ouvir ou de olhar, e se eu repetir as palavras? Se eu falar as palavras? Aí eu vou ter a atividade nas áreas de comando verbal da fala, que é aqui no lobo frontal, né? na área da fala aqui. Então, vejo que isso é muito interessante, né? Olhando numa área, ouvindo é outra área cerebral, e falando vai ativar outra área. Mas se eu é só pensar nas palavras, pensando em palavras, ó, pensa nas palavras, eu vou ter várias atividades em várias áreas cerebrais, é como se fosse uma pipoca né, explodindo em várias áreas cerebrais. Porque quando eu estou pensando em palavras, eu posso pensar em palavras, eu penso na cor em que dessa, dessa palavra, o significado que essa palavra tem, essa palavra ela encaixa em qual tipo de, de frase, é, essa frase está inserida em qual contexto, essa palavra ela pode estar tá em uma música, essa palavra ela pode me dar um determinado tipo de emoção, e além de eu. Eu penso na palavra, não sei se isso acontece com vocês, mas eu, quando eu penso na palavra, eu ouço uma voz dizendo a palavra para mim. Né? Sabe quando você está lendo um livro e você ouve, você lê e você vai ouvindo a palavra? É, é como se eu ouvi, tivesse uma voz falando para mim. Então, eu tenho ali né, atividade, por exemplo, no logo temporal, porque eu estou pensando na palavra e eu estou pensando em como essa palavra ela é falada. né? E eu estou pensando em como que eu vou repetir essa, essa a, a, a palavra, né? Então, por isso que eu tenho uma atividade em várias áreas encefálicas, né? Isso só de pensar em palavras, né? Certo? Isso é, daqui é uma, é uma forma de observação, por exemplo, para... É, pessoas que têm, é, é, isso aqui foi um estudo feito em pessoas que são bilíngues, né, aquele bilíngue precoce, que é aquela pessoa que nasceu inserida é, em, em uma região que fala mais de uma, mais de uma língua. E aquele bilíngue tardio, que foi aquela pessoa que foi buscar uma, uma outra língua, depois dos, sei lá, depois dos 20 anos, por exemplo. Né? Depois da segunda década de vida, fica muito difícil aprender outra, outra língua. Mas isso não é só porque é meio enfadonho. Tem uma relação com o sistema nervoso. Por exemplo, isso aqui são duas imagens de ressonância magnética funcional. Isso aqui são cortes que a gente chama de corte transversal do, do encéfalo. Né? E aqui eu consigo notar... Ó, que é onde tem muita atividade encefálica, é, são as áreas que, tem, que a pessoa está ali falando a palavra. Né? Então, o que, que eles pediram para essas pessoas? Para elas irem é, falando é, as, as palavras ou frases em que elas conhecem nas línguas dis, distintas. Né? Como no caso aqui, ó, a pessoa ela é, é nativa no turco, e, ela, e a segunda é, letra, é a segunda na, nativa dela, que é o inglês. Então, uma pessoa, por exemplo, ela já conhece as duas as duas línguas muito bem. Né? E nessa daqui, a pessoa que tem que é, é bilingue tardio, né? ela é nativa do inglês, e a segunda língua seria francês, por exemplo. Nessa daqui, que ela já nasceu em seguida, em ambas as línguas, tanto no turco quanto no inglês. Você, o turco não tem nada a ver com inglês, né? <risos> Absolutamente nada. Mas ela já é inserida, eu tenho a, a atividade cerebral dela aqui na, nas áreas que tem relação com a fala, elas são tão unidas, né? São tão próximas que as áreas elas meio que se tornam comuns para de uma língua para outro, né? A pessoa ela já pensa naturalmente, já fala naturalmente ambas as línguas, né? Então, isso ajuda muito, quanto mais precoce for. Agora, aquela pessoa que ela vai aprender é, tardiamente, né? A, a, a área que tem relação com a fala, elas ficam separadas, ó. É como se elas fossem... Elas estão na mesma região, mas ficam com atividade isolada. É como se em um momento ativasse uma areazinha para falar inglês, e depois, a hora que ela fosse falar francês, aqui, né, em amarelinho, né, ativasse outra área, não fica uma coisa só. Né? Então, ele precisa desligar uma área para ligar outra, né? isso é muito interessante. É, muito bem, então, vamos chamar é as questões funcionais do sistema nervoso central. Né? O córtex cerebral ele possui variadas funções porque ele possui células com suas variadas funções, tá bom? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se eu pegar ali os neurônios que estão lá no córtex visual, que tem relação só trabalhar a vida toda captando informação visual. Se eu transplantar né, um pedacinho desse córtex visual lá para o córtex somato-sensorial, esse né, aqui é um experimento feito em rato, esse né, aqui é o, é o exemplo do neuroeixo de um ratinho, né, um, exatamente. Se eu tirar o neurônio da área visual e colocar ele né, para captar informação que é, é sensitiva, que tem envolvimento com a pele, né, depois, depois de um tempo... Esse neurônio que era especializado em captar informação só visual, se ele está numa área que chega informação que é sensitiva, ele se torna sensitivo também. Tá? Apesar de ter a vida toda no córtex visual e captando informação visual, se você põe ele em outra região, ele vai adquirir a função daquela região específica. Tá? Então, isso é para mostrar que o neurônio, ele é então adaptável. Então, eu posso transportar ele de uma área cerebral para outra, que ele se adapta. Se eu levar isso em um contexto como ser humano, né? Então, o um ser humano, ele consegue se desenvolver em ambientes distintos também. Né? Não que, não sendo nocivo, né?, você consiga se desenvolver, né? o cérebro, ele ajuda a fazer sabe, a gente, essa, essa adaptação. Né? Então, se o cérebro é adaptável, o ser humano também vai ser adaptável. Né? Nesse sentido, a gente consegue trazer para algo um pouco maior, assim tentar entender como que isso funciona. Tá bom? Muito bem. Então, eu estou finalizando a aula aqui. ó Eu gostaria de Agradecer aí vocês. Eu vou parar aqui a apresentação. Eu parei aqui.